Eu quero enviar isso aqui para a China. Aí alguém me diz assim, olha, para você enviar para a China, tem vários problemas no meio do caminho. Então você pode pegar e mandar ele dentro dessa caixa. Quanto custa para eu enviar essa caixa? Ela tem peso, ela tem volume, ela tem problemáticas próprias. Ela é uma caixa que não é tão dura, então eu preciso pagar um seguro para quê? Para garantir que o meu payload, que foi encapsulado dentro dessa mensagem, no protocolo, consiga atingir o destinatário. Eu não poderia simplesmente olhar para o Jones e dizer assim, Jones, eu tenho uma mensagem para você, pega aqui. Valeu. Quanto eu gastei? Muito menos. Vou agora trazer dois nomes para a gente trazer o exemplo. Aqui eu tenho um HTTP. E aqui eu tenho um MQTT. Payload mais um pequeno overhead. Payload, mais um grande overhead.